Olá meus irmãos, a paz do Senhor Esse é o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV Hoje estudaremos a lição de número 6 Que tem como tema A teologia de Elifaz Só os pecadores sofrem O textual está no livro de Jó capítulo 4, versículo 7 e 8 E assim está escrito lembra te agora Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 4, versículos 1 a 8. Ainda capítulo 15, versículos 1 a 4. E o capítulo 22, versículos 1 a 5. Estamos estudando nesse trimestre... Sobre a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Estou aqui com o professor Joás e para nós é um privilégio muito grande, professor, estarmos juntos para gravarmos esse quadro e essa lição importantíssima para o nosso elevo espiritual. Isso aí, chegamos já na metade do caminho, né? Verdade. É, hoje vamos falar de teologia, o que é algo muito bacana, né? E a teologia de Ele faz aí, no caso, né? muito bacana, essa lição vai ser muito proveitosa, se Deus fizer nós vamos aprender muito. Com certeza, temos aprendido muito com esse livro de Jó né? Sim, sim. O objetivo geral dessa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo o qual somente os pecadores sofriam. Então nós hum. vamos discutir bastante essa, essa teologia e é muito bom quando a gente aprende com a palavra de Deus. Vamos lá. Introdução. Nessa lição, Estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontra o homem de osso. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revezes. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, ferimos também as respostas de Jó a cada acusação de faz. Essa essa teologia de Elifaz, ela percorreu, vamos falar assim, por boa parte do Antigo Testamento. Tanto é, eu vou citar um outro texto aqui, que a gente vai falar isso bem para frente, principalmente sobre a questão da maldição hereditária. É, eu não estou dizendo que é isso que ele falou, mas é algo semelhante. É. É, ele está ele ele tá pondo uma ênfase na, na semeadura. Né? É, a certeza que ele tem, é, de acordo com a ortodoxia dele, né? de acordo com o entendimento teológico que ele tem, né? é que ele está muito certo, muito convicto de que se Jó está sofrendo o que está sofrendo é porque ele fez algo para merecer aquilo. Ele plantou né? é, atitudes ou... ou Escolhas que ele fez que resultaram naquele sofrimento todo. Né? E ele vai investigar Jó para para ver se ele descobre que pecado é esse que gerou tanto sofrimento assim. Uhum. Né? Porque ele tem essa convicção teológica. né É interessante, professor, que nós falamos em, em lições passadas, né? como estamos estudando esse trimestre, já estudamos as cinco lições, nós já falamos aí é exatamente que o pano de fundo né do livro de Jó o leitor de hoje conhece o que está por trás de tudo isso aí. Mas os personagens que viveram essa situação não sabiam disso. Então por isso essa conversa, esse diálogo, né, essa prosa, essa indagação e por aí vai. É, a gente vê o, o, a história se desenrolando e a gente sabe o que está por trás desse cenário todo. Né? A gente vê aquela, aquele concílio celestial, né, a figura de Satanás na história. Jó não tem noção de nada disso. Uhum. Né? E, por conseguinte, né, seus amigos também não. Né? Eles não sabem o que está acontecendo é, no ambiente espiritual. Né? Uhum. É, então, eles vão fazer conjecturas né, de acordo com o entendimento de cada um, e essas conjecturas nem sempre vão, vão estar é, apoiadas em algum fato é, verdadeiro. Né? Uhum. E é interessante lembrar, professor, claro que nós vamos trabalhar isso nesses dois, três pontos aí, né? Nesse capítulo primeiro, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então nós vamos falar sobre três pontos muito importantes. A lei da semeadura e da colheita, o homem colhe o que plantou e depois a queixa de Jó. É interessante quando a gente fala isso. Não, não que nós estamos abolindo a lei da semeadura, não é isso não, tá? não. Não é nada disso. Não é só os pecadores que sofrem. Esse é o ponto central desse capítulo primeiro. Uh, o sofrimento ele pode, e pode, pode, isso acontece tanto na vida dos pecadores, quanto na vida dos pecadores arrependidos. É, a gente vê é, isso? Ele faz estar errado é, não em dizer que o que, a, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Não. Uhum. Isso aí é, é, é, acontece é desse jeito, porque o próprio Deus determinou assim. Ele está errado em se precipitar no julgamento de Jó. Né? Exatamente. É, olhar para Jó e, e, e se precipitar, né? entender que é, o que está acontecendo com Jó é por causa de algo que Jó fez. Uhum. Né? É, então há uma, há uma exceção à regra aqui em Jó né? uhum. que ele faz não se dar conta de que existe essa exceção. Né? E mais tarde nós vamos ver isso aí que o próprio Deus o repreende por isso, né? Sim. Todos três. Mas, como nós estamos falando de ele, faz hoje. É, o, o, o problema que a gente vê aqui nesse capítulo, até mesmo para adiantar a conversa aqui, para a gente entrar nesse capítulo primeiro, é exatamente a, o julgamento. É um julgamento precipitado, ou um preconceito, um pré-julgamento. Uhum. É falar algo que ele não sabe. Esse uhum. é o problema. Preconceito. É, é, o próprio Deus disse no começo e no final dessa, dessa narrativa toda, né? É, que Jó é um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Uhum. Então, essa é a verdade sobre Jó. Né? A verdade que tem como testemunha o próprio Criador. Uhum. Né? Então, é, como é, quem ouviu esse testemunho foi, foi Satanás, né? e no final foi Jó e seus amigos e tudo mais, mas no começo da história foi só Satanás que ouviu, né, e aquele concílio celestial, né, é, ele faz, Jó, eles não sabem desse testemunho, então eles vão fazer conjecturas. Né, então, é, nós também, antes de, de é, apedrejarmos de vez, né, ele faz, e Bildade, e os outros amigos, né, e o próprio Jó, a gente é, tem que ter um pouco de empatia, né, se colocar no lugar deles. Né, é, nós nós só olhamos para eles e vemos que eles não têm razão no que falam porque nós conhecemos o pano de fundo, né? eles não conhecem. Então é, é preciso entender né? por que, que eles estão equivocados. Né? É, é muito bom quando a gente fala disso, tá? E eu já vi muitas pessoas falando coisas semelhantes assim, que eu também não, não, não concordo, não apoio, é como se falasse, por exemplo, de Jonas, que foi um medroso, um covarde e tudo mais. Quem conhecia a história de Nínive hum. não falava isso. Talvez se fosse eu, nem lá eu não ia. Então, assim, é muito cuidado em ter esse julgamento. Vamos lá, então. Então, os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele faz -se, dirige, se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito... É um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Eu fico impressionado com a sabedoria desses homens nesse contexto bíblico. Nós estamos falando aqui de um tempo bem remoto. Já falamos aqui sobre é, a citação, sobre os escritos de Jó, que teologicamente é um dos livros mais antigos no contexto bíblico. E eu fico impressionado com a teologia desses homens, com o conhecimento deles em época tão remota como essa. Então, é algo que tem que ser relevado também. Ele já tinha um conhecimento, já tinha uma teologia, já tinha uma ortodoxia em relação a esses conhecimentos, e não era ninguém novo, né? Era alguém que já tinha uma experiência de vida. É. Essa, essa causalidade aí, né? Essa, essa relação de causa e efeito, que é, é uma ciência exata, né? Uhum. É, e que diz que sempre a causa é maior do que, do que o efeito, mas sempre tudo que acontece tem uma causa geradora. Uhum. É, é, ele faz estar convencido de que isso não, isso é imutável, isso não pode mudar, isso não pode variar né, de acordo com, com outras leis. É, e ele olha para Jó sofrendo do jeito que Jó está sofrendo e ele não, não admite que esse sofrimento possa ser por outra coisa que não alguma causa em Jó mesmo. Uhum. Né? Isso, isso tudo é feito de algo que próprio Jó causou né, pecando, né, agindo uhum. de forma pecaminosa. É, o que ele faz não se dá conta, né, e a gente vai ver isso daqui a pouco, é, é que é, essa lei da semeadura é uma realidade, mas ela não exclui o sofrimento de ninguém, porque todos pecaram, né? todos estão destituídos da glória de Deus. É, e o salário do pecado é a morte né? morte é o pior sofrimento da humanidade, a pior coisa que pode acontecer à humanidade é a morte né? então é, é, todo sofrimento humano é justo e uhum. é, ele faz, parece não se dar conta disso né? é, Jó não plantou nada para colher aquilo mas de fato Jó é um pecador, como todos os outros por lei, né? né? e, e o que Jó tem plantado esse tempo todo até aqui, ele vai colher. Lá na frente a gente vai ver isso. Verdade. Né? O, o período que Jó viveu foi de muita abundância até aqui. Né? Aí ele passa por um curto período de sofrimento e depois passa um período três vezes maior com o dobro de abundância daquele uhum. primeiro. Então se você olhar, se você pôr na balança, a vida de Jó é um sucesso tremendo. Né? Esse ponto da história, que é o sofrimento, ele tem uma outra causa que não é o plantio de Jó. Né? É. Isso aí que a gente precisa entender. E é muito bom. Só que é o que nós estamos falando. Nós, leitores hoje, leitores da atualidade, nós conhecemos esse plano de fundo, esse plano de Deus através de Jó. Só que na época nenhum deles conhecia, é. nem ele faz, nem, nem Jó, nem nenhum dos seus outros amigos. Pessoal, vamos dar uma corrida lá. lá. Ponto 2, o homem colhe o que plantou. E o ponto 3, a queixa de Jó. Bom, esse ponto 2 aqui nós já falamos dessa, dessa lei da semeadura. Só uma frase que eu achei muito interessante. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. É o, o, que, o que ele faz disso. Capítulo 4, versículo 8. Né? para nós que habitamos em um universo moral que exige consequências das nossas ações. Nós podemos até falar sobre a terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação. É, é essa é a questão da causa e efeito mesmo. E para a gente fechar esse capítulo primeiro, a queixa de Jó. Ele fala, ele faz, falou e Jó saiu em defesa. Né? Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, que compreende o capítulo 6 e o 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo, Governado por uma lei moral de causa e efeito Há uma recompensa para os bons e punição para os maus Ele faz não estava de todo errado Mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente Então nós já citamos muito bem isso aí Não que ele estava 100% errado na sua colocação Mas ele não conhecia a vida de Jó Isso era um ponto na vida de Jó que foi permitido pelo próprio Deus Então ele é. não tinha o direito de fazer esse pré-julgamento É ele foi muito precipitado no julgamento né? e gerou é, prejuízo até para Jó depois. Você vê, é, diante disso tudo, você só vê Deus, Jó, Jó é, sendo benigno, Jó abençoando, louvando a Deus, no meio disso, desse sofrimento todo. Você não vê Jó é, é, se queixando e reclamando. Né? É, e No capítulo 3, né, que antecede isso aí, é, Jó vai chegar a amaldiçoar o dia do nascimento, o que é algo é, que a gente entendeu na lição passada, né? que é algo comum a, a esse tipo de situação, né? é, o seu emocional está abalado. É, mas é, esse posicionamento que ele faz, né? essa teologia dele da semeadura, que está corretíssima, mas fora de contexto, uhum. né? isso é, levou Jó até se queixar de Deus. Né? É, foi isso que gerou aquela queixa lá no capítulo uhum. 6. Né? É, foi esse esse posicionamento que ele faz aí. Né? E esse questionamento, né? essa tese que ele levanta de que é, vasculha aí, quem sabe você não fez alguma coisa que gerou isso tudo. Né? É, e Jó vai vasculhar e não vai encontrar. Uhum. Algo que justifique esse sofrimento todo. Né? Uhum. É, e isso vai trazer um prejuízo. né? Pois é, professor. Contextualizando isso aí... Ou trazendo isso para os nossos dias, eu fico imaginando quanto que uma, um preconceito, um pré-julgamento, joga as pessoas em situação complicada, sem essas pessoas saberem. Então nunca devemos fazer esse tipo de julgamento, esse preconceito, esse pré-julgamento. Se a gente não sabe de alguma coisa, a melhor opção é ficar calado. É, sempre, sempre quando a gente for falar né, alguma coisa com qualquer pessoa, né, se for com um amigo, mais ainda. Né? A gente tem que medir muito bem, pesar muito bem o que vai falar, né? escolher as palavras certas, é, que sejam palavras que vão encorajar, né? uhum. que vão suscitar mudança positiva ou coisa do tipo. Né? É, ah, mas... Não foi o caso de Elifaz aqui. Não que Elifaz estivesse mal intencionado. É, se você ver lá no começo, né, alguns capítulos antes, aí, você vai ver que to todos esses amigos de Jó... É, eles assentaram no, no coração deles mesmos ir até Jó para incentivar Jó, para apoiar Jó e para encorajar né? Jó. Então, eles estão ali para encorajar. Uhum. Né? Eles são amigos mesmo. Né? A intenção eles, era boa. É, né? E, e era boa. o que acontece foi a precipitação, atrapalhou tudo. É a gente mais. tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Né? Esse é, é, é o ponto. Verdade. Vamos dar mais uma, uma adiantada aqui e nós vamos trabalhar o capítulo 2 agora. O capítulo 2 tem como subtítulo, os pecadores no contexto da tradição religiosa. E esse capítulo é muito bom. Nós vamos trabalhar em três tópicos também. Primeiro, ortodoxia engessada. Segundo, uma ameaça à tradição religiosa. E terceiro, um defensor celeste. Ponto 1, um, ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, capítulo 15, versículos 1 a 35, ele faz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Que dogma era esse? É, e tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos, os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, para que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Olha que coisa! Nesse aspecto, Jó era uma ameaça para aquela forma de pensar. Por isso ele faz atacar Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Rapaz, que situação! É, o Senhor conhece o caminho dos, juntos, dos justos, mas o caminho dos maus perecerá. perecerá. Será destruído. Né? Então, é, é, essa é a base da teologia de Ele faz. Né? Uhum. Essa é a ortodoxia né, de, de Ele faz é, e de toda aquela religião né, da época. É, isso, isso traz uma, uma confusão né? é, para aqueles religiosos, né? isso que Jó está passando. E a própria defesa que Jó faz, não, não fiz nada que justifique isso tudo aqui, não. Né? É, Jó é um exemplo, ele era conselheiro, isso está isso claro no livro, pessoas vinham de longe buscar conselho, né? conselho sobre tudo, sobre finanças, sobre religião, sobre tudo. Né, sobre família. Jó era um, um, um exemplo né, a ser seguido, um referencial de justiça, de retidão. Então as pessoas vinham até ele buscar mentoria. Né. Uhum. É, então, é, quando acontece o que aconteceu com Jó, né, que é uma referência, muitos olhares é, em direção a ele, é, levanta muito questionamento. Né. Se Jó, esse referencial todo, né, um homem que sempre sacrificou, sempre cultuou ao Senhor do jeito que tem que ser, né? um homem que sempre viveu de forma honesta e agora está passando por isso aí, não compensa. Não compensa viver assim, né? dedicar uma vida inteira a Deus né? e depois terminar desse jeito. Né? Porque, assim como Jó eles acreditam que é o fim de Jó. Né? Ah, é, quem olha para Jó vê que f, talvez faltam poucas horas para ele morrer. né? Então precisa, eles precisam entender o que está acontecendo com Jó para o bem deles mesmos. É, é um, um desespero, assim, é um desespero religioso. né? é uma justificativa. Eles né? olham para Jó e precisam de uma resposta. Por uhum. que esse sofrimento todo? Quem melhor do que Jó para explicar? Então Verdade. eles questionam, eles apertam, né, espreme Jó para ver se sai alguma coisa e não acontece. Verdade. Professor, é, a lição é boa, tem muita coisa <risos> para ser tratada, mas nós vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo e voltamos já já. Não sai daí que nós estamos aí no meio do comentário dessa lição e é uma lição que você já percebeu que é muito boa, nós estamos falando da teologia no livro de Jó. Voltamos já já.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 O Novo Alvorecer está de cara nova, com novos quadros para toda a família. De segunda a sexta. Fique ligado. O Novo Alvorecer, agora é ADEC TV. Irmãos, estamos de volta. Esse é o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. E hoje nós estamos falando da teologia de Elifácio. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta e estamos explicando o porquê dessa pergunta. Paramos aí, professor, no segundo tópico aí do capítulo 2 os pecadores no contexto da tradição religiosa. Falamos aí da ortodoxia engessada, né? que eles tinham uma forma de pensar e, e não saía da caixa. É só pensava ali naquela forma, é isso aqui, não muda nada. Hum. E essa, a, a vida de Jó, esse sofrimento de Jó, trouxe uma confusão para a cabeça deles. A ponto deles de ficar questionando, não pode, como é que é isso? E, e Jó está quase morrendo, quer entender isso aqui, você falou isso muito bem no, no bloco anterior. E nós vamos falar agora do, cap... do ponto 2, uma ameaça à tradição religiosa Porque Jó foi uma ameaça para esse pensamento também Porque na verdade eles não conheciam o que nós já falamos aqui inúmeras vezes Que é o pano de fundo do livro de Jó O que estava por trás de tudo isso aí? É, então nós vamos falar isso agora A partir do versículo 7 do capítulo 15 Ele faz apela para a tradição religiosa Como forma de validar seu princípio teológico que sabes tu que nós não sabíamos, que entendes que não haja em nós, também há entre nós escanecidos e idosos, encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio e nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Aí já passa para a questão tradicional e eles apelam até mesmo para uma forma jurídica de uma lei consistente na sua época, ou seja, a cultura também fala alto num julgamento de uma lei, ou de uma decisão, ou de uma justificativa e por aí vai. Só que eles não sabiam de nada, tá? É, eu estou olhando aqui esse, esse capítulo 15, uhum. né, é... A tradição é muito importante para o ortodoxo. Muito. Né? Em toda ortodoxia, né, há um, um apego à tradição, né? há um, uma supervalorização das tradições religiosas. Né? E isso, é, eu não gosto de pensar nisso nem como muito bom, nem como muito ruim. Uhum. Né? É, eu acredito que tem o seu valor, né? a ortodoxia tem o seu lugar na teologia. Né? E, e eu acredito que é um lugar importante, né? é, tem valores é, na, na, na, na religião cristã, por exemplo, que é, o, que é a nossa, né? que é comum a nós, aos católicos e a diversas denominações. É, há valores na ortodoxia que, nós não, que são inegociáveis uhum. na, na teologia cristã. Né? E isso é, é, não deve mudar, não, não é para mudar mesmo. Uhum. Agora, o sujeito muito ortodoxo, ele costuma, é, ele mesmo, se fechar, né? ele mesmo é, é, criar barreiras é, para o seu avanço, inclusive na, no entendimento teológico. Uhum. Né? É, então, é, é aí que eu acho que está o ponto prejudicial é, do apego à ortodoxia, né? É, não estou menosprezando a ortodoxia. É sempre bom, porque às vezes a gente fala alguma coisa, quando vai para a internet, então, uhum. né? é, a ortodoxia é, é importante. É, quando, quando, quando há esse tipo de apego né, a coisas superficiais, né, é, o prejuízo é muito certo. E é o que acontece aqui. Né? É, esses homens eles estão desesperados, porque se Jó é íntegro, justo, reto, não pode estar acontecendo com ele o que está acontecendo. Uhum. Não encaixa com a minha teologia. Né? Uhum. Não tem nada no meu entendimento teológico, não tem nada na nossa ortodoxia que justifique isso. Uhum. Né? É, Deus não pode errar. Uhum. Né? É, quem planta vento colhe tempestade, mas quem planta retidão e justiça não pode estar colhendo isso aí. Uhum. Né? Tem que ter uma resposta. Aí vamos apertar o homem para ver se, se a resposta vem. Aí a resposta não veio, né? Depois de muito diálogo, muita discussão, ele faz, fica irritado. Né? Ele fala, você é muito sábio, você é, é, já tem uma, uma certa idade, mas tem muitos de nós que tem o cabelo mais branco que você, estão mais encanecidos, né? tem mais cabelos brancos que você, tem mais idade, tem mais experiência... Você não pode saber mais do que todos nós. Aí já apelaram. É, aí apelaram, porque né, não, não veio a resposta que eles esperavam. Né? Jó continua firme, mantendo sua posição. Né? E aqui ele chega ao ponto de apelar para um, um defensor é, celeste. Né? Ele, ele chega a apelar, ele chega a pedir um, um, uma espécie de interventor, é um intermediador, um mediador no céu, junto a Deus, né? eu não estou conseguindo me defender aqui, não. Eu não estou convencendo uhum. de que eu estou passando por isso tudo injustamente. Né? Então, é, quem sabe Deus levanta um advogado em minha defesa. Né? E aqui é muito bacana, quando é lembrado, 1 João 1, 5 a 7, né? é, nós temos esse advogado é junto nice, ao Pai. É nice. né? o seu sangue nos purifica de todo pecado, né? É, então é, é e o próprio Senhor Jesus ele prometeu um advogado, né? Ele prometeu eu vou, não vou deixar vocês órfãos, né? Vai ter um consolador, vai ter um, um paráclitos, né? Um mediador junto ao Pai, né? Que vai é, assumir o meu lugar de, junto a vocês, né? Quando eu for para o céu preparar o uhum. lugar, é, então é, é Parece que Jó está antecedendo isso, né? essa promessa de Cristo né, para a sua igreja, Jó parece anteceder isso, ele apela para o advogado junto ao, junto ao Pai. Né? Quem sabe não tem um mediador no céu para me defender, porque não está funcionando aqui. E é muito interessante é. isso que você falou, professor. Assim, na, eu lembro de, um, de uma aula, na, na formação ainda, na graduação, é exatamente sobre essa questão jurídica o tanto que isso é importante por exemplo, aconteceu um fato, um crime e vão investigar esse crime, então eles vão primeiro pelo, pela, pela forma mais fácil um juiz, por exemplo, ele vai, ele vai julgar pela forma mais fácil, ele vai decidir pela forma mais fácil, ah, tem prova que comprova a efetivação desse crime, ok mas faltou prova, ele vai aonde? em testemunha, faltou a testemunha e ele precisa decidir para um lado ou outro, ele vai aonde? Na cultura do lugar. Então a cultura ela também tem peso jurídico. Ela tem peso de decisão. Isso é antigo, antigo. E aqui a gente vê exatamente ele faz apelando para essa situação. Ó, oh, Jó, tem, tem gente mais antiga que você aí e tal. Só que eles não vão achar essa resposta. Aqui não. Mais tarde eles vão ver essa resposta vão falar assim: puxa vida, o quanto nós somos precipitados, o quanto o Jó tinha razão, errou também em alguns questionamentos, né? Mas o quanto ele tinha razão e o quanto nós, todo mundo, precisávamos de apoiar de uma forma diferente do que apoiamos. Mas a gente vai falar isso mais em outras lições futuras. É. né Quem, quem dera se, se esses homens permanecessem calados. né é, é, é. Muita coisa que foi dita ali sem, sem nenhum embasamento, na verdade, né, teria sido... Evitado, evitado. Né? Um mal é... poderia ter sido evitado O um mal é... que eu digo assim de forma psicológica <risos> esse, esse abalo em ficar pensando Que depois que ele saiu deixava o Jó na situação muito mal O negócio foi tão grave Que você vê no, no, no final né, Quando Deus se revela a Jó Deus quer destruir os amigos né? uhum. Deus quer Exterminá-los porque é, Eles foram Muito infelizes Nos comentários, nas acusações uhum. né? Em vez de encorajar Eles começaram a acusar Jó, né, e isso por conta, a gente já falou, do desespero deles próprios, né, uhum. e, é, é, aquele desespero é, de ver algo que não bate com a teologia que eles experimentaram a vida toda. É, e, e é interessante, né, você ver é, no capítulo 16 e 17 é, a defesa de Jó, né, a, a contra-defesa ele faz, é que nós estamos falando de ele faz, né. Uhum. É, no capítulo 16, 17, Jó fala tanta besteira, tanta besteira. É. Né? É, e assim, quando a gente olha e vê que isso é escritura, né? é, a gente tem que ter cuidado quando está lendo esse tipo de, de, de coisa, porque é poesia, aquilo é de linguagem poética. Uhum. E tem todo um contexto de momento, da situação toda. Então é, o próprio Deus vai defender Jó depois, sim, né? porque Deus sim, sim. sabe que aquilo tudo foi no calor da situação. Tudo que foi dito foi no calor da situação e foi provocado por acusações sem sentido. Então tudo que Jó falou, seja correto ou seja um monte de bobagem, né? tudo que ele falou foi provocado pela acusação dos amigos né? Então, é, E Deus entende isso Perfeitamente Verdade. Agora professor, você falou sobre um defensor celeste <risos> E só fechando esse capítulo Segundo aqui também Para a gente já partir para a conclusão É interessante saber, eu vou falar mais uma vez Do tema central ou, da, ou do título Da nossa lição do trimestre Nós estamos falando sobre a da fragilidade humana E da soberania divina O quanto o homem é frágil E o quanto Deus é soberano Então é bom lembrar isso aí nós estamos falando num momento de fragilidade de Jó, que talvez fosse comigo ou com você ou qualquer outra pessoa, talvez é... a situação seria muito pior em termos de falar besteira ou de fazer outras coisas que Jó não fez. Então é bom a gente lembrar isso também. É. Né? E, e, e voltando, vale para ele faz, mas vale para Jó também. Uhum. Né? Quando você abre a boca, <risos> é, é, sai daquilo que está cheio dentro do coração. Né? Coração na Bíblia. Gente, né? né? É. Sai, tudo que você, é, no decorrer da vida, né, é, a ciência hoje já mostra que é intrauterino. Uhum. Todas as experiências que você tem desde o útero, desde o útero até, é, uhum. o, até o, o, o momento em que você parte para a eternidade, né, isso tudo, todas as experiências, tudo que é sentido, tudo que é ouvido, tudo que é... É, provado, né, uhum. é, pela experiência humana, é registrado no coração, né, no coração bíblico, né, pra que é a mais. mente. É, e isso é, daí que procede as saídas da vida, né. Seja qual for o caminho que você seguir na vida, seja para onde você for, né, seja qual o empreendimento que você é, se empenhar em, em realizar, isso tudo vai ser guiado pelo que você tem dentro. Né, pelo uhum. que você colocou lá dentro no decorrer da, da, da sua experiência de vida. É, então, é, a gente percebe isso na vida desses homens. Né? Eu, eu disse aqui que Jó falou um monte de besteira, mas não passou disso. Ele falou um monte de bobagem no calor do momento, provocado uhum. por acusações sem sentido e sem base na verdade. Esse é um ponto. Ele blasfemou contra Deus? Nunca. Não. Nunca blasfemou. Não. Aí que está a diferença. Jó andou com Deus desde sempre. Ele não consegue blasfemar de Deus. Ele não consegue acusar Deus de nada. Uhum. É, ele não consegue se levantar contra Deus. né ele é, O contrário disso, ele vai pedir a ajuda de Deus. <risos> Me defende aí que eu não estou conseguindo. E foi é. atendido. Né? É. No tempo de Deus ele foi atendido. É, então é bom a gente lembrar disso aí também. Né, que ele buscou isso no capítulo 16, entre o capítulo 16 e 17 nos questionamentos famílios, e ele foi atendido isso aí. Ele apelou por um, vamos falar assim, por uma superioridade celeste, e ele foi atendido no tempo de Deus, não no tempo dele, mas no tempo de Deus é. ele foi atendido. Eu só fui, eu só me delonguei nessa, nessa explicação aqui, porque eu eu acredito que muitas pessoas quando se precipitam no falar, podem é, é, estão sujeitas a incorrer nesse erro de blasfemar de Deus. É Isso é algo muito grave. Né? É então é, é Muito cuidado com o que fala. Né? A gente precisa ter esse cuidado sempre. Né? É o é que nóis. sai da boca é, reflete o que está dentro do coração e é preciso ter cuidado então. Né, e muitas pessoas e muitas pessoas perderam bênçãos enormes por causa de uma palavra só. É. Por causa de uma coisa que saiu da boca dele. Trágico, né? né? Por não vigiar, por não por não ser seguro nas suas palavras, por não mensurar aquilo que está falando. Então, muito cuidado mesmo. Toda conversa deve ser pensada, medida, examinada, antes que saia da nossa boca. Depois que saiu, não tem jeito mais não. Eu até falei disso há muitos anos atrás. Existem três coisas que não voltam mais. Uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra falada. Isso não volta mais. Hum. Falou, acabou. Professor, vamos então encerrar a nossa lição falando do terceiro capítulo, os pecadores diante de um Deus infinito. E nós vamos trabalhar em dois tópicos aqui. O primeiro, Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele faz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Olha o que esse camarada fez. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela realça portanto a infinitude divina que contraste com a finitude em contraste a finitude humana para ele faz o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado é, aí Jó aí, aí ele faz cai num, num, numa teologia até agora ele estava certo, teologicamente é? falando, só que com a visão fechada. fechada. Né? É, mas agora ele começa, a, a, a, na sua apelação, né, de, na sua investigação do que está que acontecendo com Jó, tentando arrancar alguma coisa que ele acredita que Jó tenha feito, é, ele acaba é, mostrando uma teologia muito equivocada. De, de dizer que Deus é transcendente e só isso, uhum. né? é, transcendente. Né? O, o, essa mesa ela tem sua textura, sua propriedade e tem coisas que não, não são da mesa, mas que estão na mesa. Uhum. Né? Nós estamos transcendentes à mesa. <risos> né? uhum. é, quando eu vou até lá e toco e pego algo que está na mesa que eu preciso, Aí eu estou é, fazendo outra coisa diferente de transcendência, que é imanência. Eu estou participando da natureza da mesa. E, uhum. tá. e Deus é as duas coisas. Deus é transcendente. Né? O tempo não serve para Ele, é coisa nossa. Né? Uhum. Ele criou o tempo. Né? A eternidade que é, é, é coisa nossa, mas só depois. Uhum. <risos> é incrível isso, né? Uhum. É, nós perdemos a eternidade quando pecamos. Né? e quando a gente vai a Cristo a gente recupera ela, é né? porque mesmo morto vivemos, né? então é, é, isso é coisa nossa, mas Deus até, até da eternidade está fora, Ele criou a eternidade, olha só, uma uhum. coisa que a mente humana nunca vai entender é a eternidade, né? Agostinho chegou bem perto, Uhum. mas Deus até disso ele está fora ele criou o tempo ele criou a eternidade então ele é transcendente a isso tudo uhum. ele criou o homem né? e tudo mais né? mas ele também é imanente né? vários salmos mostram isso várias passagens bíblicas mostram isso que é o homem para que te lembres dele uhum. né? o salmista mostra Deus se inclinando como que o Senhor pode fazer isso, se inclinar para uma criatura como eu né? e, e participar da minha história, participar é, é, da minha vida, né? interferir na minha história? Né? É, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam esse Deus, isso é prova da imanência dele. Uhum. Né? Ele pega a maldição que nós é, plantamos né? e que nós nos metemos nela, né, com o pecado, e ele transforma essa maldição em bênção, só porque nós o amamos. Né, e só porque ele nos ama primeiro, né, antes de tudo. Verdade. Então ele é, ele é transcendente sim, mas ele é imanente. imanente também. também. Isso nós estudamos muito na teologia sistemática. É. Né? Estudamos muito. Por isso que eu gostei muito dessa lição, nós falando dessa teologia. Agora professor, encerrando aqui, nós falamos, é o ponto 2, Deus caminha com os homens. Já falamos isso aqui é. também. Exatamente hum. por causa dessa transcendência e imanência de Deus. E Jó sabia disso, e ele argumenta ele fala num tom argumentativo e apelativo para essa teologia também. E aí que deixa mais confusão na cabeça do seu amigo. É. É. É, Jó, Jó prova para ele que é, ele andou com Deus a vida toda uhum. e ainda nesse sofrimento Deus está com ele. Pronto. Né? Ele mostra isso. Ele tinha isso. certeza disso, é. né? Então ele mostra, esses, por que, que Deus andou comigo, eu andei com Deus quando estava tudo certo e agora ele me abandonaria. Não, Nunca. É, esse sofrimento aqui, é, Deus está comigo aqui. E ele tinha razão é. e tinha certeza disso. E no tempo certo, Deus se manifestou positivamente a esse, a esse pensamento e a essa vida Isso. de Jó. Olha bem, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças e ao, e ao comentimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova infutável de que havia pecado. E nós vimos nessa lição que não foi exatamente isso aqui. Nós conhecemos o ponto de fundo e sabemos de tudo isso aí. Chegamos ao final, queremos te agradecer pela companhia e voltaremos breve, breve, com mais um quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Deus te abençoe e até a próxima.